Olá, nós ainda não nos conhecemos, mas eu sou o Diogo Medina, sou médico e vou estar consigo na CMTV todos os dias ao final da tarde das 7 às 8 horas. Eu vou ser o seu médico de família, o grande formato televisivo de saúde da CMTV. Aqui vamos dar as notícias e desvendar os segredos da saúde em Portugal. Mas vamos sobretudo falar daquilo que interessa, vamos falar da sua saúde segunda a sexta-feira, terei comigo um especialista. Já sabe, a consulta está marcada às 7 em ponto, todos os dias aqui na CMTV.